Amém. Boa tarde, irmãs. Graça e paz a todas, em nome de Jesus. Então, hoje estamos na nossa ministração. Deixa eu pegar o nome aqui que foi divulgado. Que é Paredes da, da Ignorância Cega. Amém. Ah, queria convidar as irmãs para nós abrirmos no salmo... Cento e três. Vamos fazer um oral de alguns versículos? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara Todas as tuas enfermidades, as tuas enfermidades. Quem, da tua Quem da cova redime a tua vida E te coroa de graça e misericórdia, graça e misericórdia. Quem, farta Quem farta de bens a tua velhice De sorte que a tua mocidade a tua... Se renova como a da águia se O Senhor faz justiça e julga, e julga todos os oprimidos Manifestou os seus caminhos a Moisés, os caminhos a Moisés. E os seus feitos, os seus feitos. Aos, filhos aos filhos de Israel O Senhor é misericordioso e compassivo, Sim, é misericordioso e compassivo. Longânimo, Longânimo. E, azaz e azaz benigno Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Nem a ira. Não, nos Não nos trata segundo os nossos pecados. Os nossos pecados. Nem nos retribui, nem retribui consoante, as consoante as nossas iniquidades. Agora versículo 13. Como um pai, Como um pai. que se compadece, se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem Pois ele conhece a nossa estrutura E sabe que somos pó Quanto ao homem Os seus dias são como a relva Como a flor do campo Assim ele cresce Pois soprando nela o vento Desaparece E não conhecerá Daí em diante O seu lugar Mas a misericórdia do Senhor É de eternidade a eternidade Sobre os que o temem E a sua justiça Sobre os filhos dos filhos Para com os que guardam a sua aliança E para com os que se lembram Dos seus preceitos e os, e os cumpre. Amém. 21 aqui. Bendizei ao Senhor, Bendizei ao Senhor todos os exércitos. Todos os exércitos vós, ministros seus, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. A sua vontade. Agora de novo aqui. Versículo 1. Um. 1 um, um todo. Bendizem a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. bendize a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém? Ah, essa ministração de hoje, Senhor, quando me deu para compartilhar e... e com as irmãs, é algo que ele está trabalhando muito forte na minha vida, que são as paredes que nós levantamos por ignorância, por cegueira espiritual. E nos colocamos numa condição... As irmãs podem sentar, por favor. E nos colocamos numa condição de vítima da situação. Nós olhamos para aquela dificuldade, valoramos a dificuldade... Vemos o nosso lado da situação, do que estamos sentindo, passando, sofrendo. E temos a maior dificuldade de perguntar a Deus, Senhor, o que tu queres me ensinar aqui? A nossa fala com ele normalmente é, o que eu, Senhor? Né? Eu não mereço ou, o que, que eu fiz que eu estou merecendo. E quando o senhor, eu fui ler essa ministração e vi que o senhor estava trabalhando ela na minha vida. Aí eu comecei a pedir para ele me dar entendimento no dia a dia. Para que eu pudesse trazer para as irmãs algo que não fosse apenas uma meditação, mas uma experiência, um testemunho. E desde que eu comecei a meditar, o Senhor tem mostrado assim na minha vida a dificuldade de colocar a verdade em primeiro lugar. Lá em João 8:32, vamos abrir lá irmãs. Lá em João 8:32 diz E a verdade e a verdade vos libertará. E nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, né, que verdade é essa? Aí, Jesus aqui diz no 31, no finalzinho do 31, diz assim: Se vós permanecerdes na minha palavra, Sois verdadeiramente meus discípulos. Aí ele diz né, que a palavra dele é espírito e vida; quem dela se alimenta por ele viverá. Aí vamos continuar lendo aqui no do 32. Responderam-lhes: Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aqui o Senhor nos mostra uma coisa que é difícil de olharmos e crermos que somos assim. Mas quando nós não vivemos a palavra do Senhor, quando nós não depositamos o nosso coração nela para meditar, não como conhecimentos, como uma vida, nós estamos sem a palavra dEle em nós. E estando sem a palavra dEle em nós, por mais que sejamos descendência de Abraão, e aqui descendência de Abraão quer dizer Salvo igreja de Cristo, né? já faz parte, já tem comunhão, crê no Senhor Jesus. Anda com os que creem, compartilha das coisas do Senhor. Sua palavra não está em mim. Aí eu começo contra Cristo. E aí quando a gente vê, a gente está matar Cristo em nós. No outro e no outro. E aí a gente age e mata né, o Cristo em mim, no outro, através das nossas atitudes diante do, do erro do outro para com a minha vida, do pecado do outro para comigo, é, da minha vitimação naquela situação que eu, é, eu sou vítima ali. E essa parede da cegueira, ela trata bem sobre aquilo que eu não consigo enxergar na minha vida e tem áreas na minha vida que eu olho e digo, não, isso aqui não é um problema. Ou não é bem assim. Ou eu penso que aquilo é mais fácil de eu resolver. Não é tão grave. Mas quando eu olho para o problema do outro, eu olho ele agigantado. Então nós temos um problema sério, né, de miopia para conosco, e de ver longe na vida do outro. Como nós temos dois olhos, né? os dois olhos olham para fora, nós logo identificamos o problema na vida do outro. Isso é uma tendência natural, nós, humanos. E a mulher, então, a mulher é um, um ser que observa. né? Ela percebe muito a volta. Então, quando nós estamos sem a direção de Cristo, a nossa tendência, quando observamos, é de usar de uma medida lá fora, né, com o outro, com o de fora aqui, mais severa do que quando a gente olha para a gente mesmo. É, no livro "Paredes Emocionais" que eu tava, que está sendo ministrado, que eu usei para meditar, né, sobre essa esse tema o autor dá um exemplo aqui de pessoas que se vestiam muito mal, e aí ele assiste. Né? Ele, deu, ele deu o exemplo do programa que ele assiste, das pessoas que vão recuperando stylers, né? que vão mostrando para o outro o erro, da está fora se veste, que está inadequado para ela. Mas, normalmente, essas pessoas pensam que se vestem bem e gostam do seu jeito de vestir. E aí essas pessoas são indicadas por conhecidos, amigos, familiares para o programa. Se aceitam, vão passar pela aquele, aquela reformulação. Tanta então, coisa que acontece. Estranho é que a pessoa, alguém diz para ela que ela está se vestindo inadequado para o corpo dela, para o estilo dela, não combina direito as coisas. E aí ele diz que ele observando nesse programa, ele viu que por exemplo, pessoas é, que tem uma boa aparência, são bonitas, quis dizer, né? mas que às vezes está com um pouquinho acima do peso, ou tem uma parte no corpo dela que não está bem em forma. Diz que a tendência da pessoa é mostrar aquela parte ao invés de esconder o que ela não gosta. E eu creio que é essa exatamente porque a gente precisa da cura naquela área. Então, quanto mais escondida aquela área tiver, mais difícil de eu ver o problema. E aí ele disse que ele, às vezes, estava assistindo o programa e gritava assim na frente da TV, mas como que tu não, não né? tu, logo, tu, logo que tu não devia mostrar, tu põe em evidência. Mas somos nós todos assim, numa área onde Jesus não está reinando. Onde Jesus não falou conosco ainda, aquela área em evidência, né, do... Do, do desajuste nosso, ele fica evidente para mim e para todos. Para nós, não, né para os outros. Depois, nós somos os últimos sempre a ver. E aí, quando a pessoa aceita passar por aquele trabalho de mudar o estilo de vestir, elas, ela, que muitos dizem não, não, eu gosto do meu estilo, e pensam que se vestem muito bem. que tá bom daquele jeito, que elas sabem lidar com as cores, com o estilo, ah, enfim não mas deixa vamos fazer um teste aí que quando conseguem levar a pessoa para o provador e, e eles sugerirem e darem as roupas para a pessoa provar e ela começa a se olhar e ela começa a entender o que que os outros estavam vendo que ela não via e isso né é um é, ela vai para o provador ela se olha no espelho aí ele dá um outro exemplo de, uma, de, uma, de um marido que vai num, num não é museu, vai numa galeria de arte com a esposa, e aí ele foi analisar, mostrar né, para a esposa assim a cultura dele, né, o conhecimento dele, então ele começou a analisar aquela, um quadro que ele viu. Ele falou da moldura, que a moldura ele achou que estava legal, mas que aquela pintura na moldura não estava condizendo, que aquele aquele rosto que ele via... Aquela pessoa que foi pintada, ela não merecia estar ali, e muito menos em volta daquela moldura. Porque era carrancudo, tinha uma expressão carrancuda. E aí, antes que ele continuasse, né? a esposa disse: Mas querido, tu não está. Isso é um espelho. Tu estás na frente de um espelho. E ela ainda chamou ele de querido, me chamou a atenção. Que educado. E ainda que ela não deixou ele falar mais, né? quando ele começou a se <risos> julgar o outro, né? com os olhos assim de é, uma certa crueldade, né? Que cara carrancudo! Ele não merecia estar envolto dessa moldura, nem está aqui. Nós viemos aqui para ver arte, esse cara e não é uma arte. Ainda que ela cortou, né? Antes que ele se expusesse mais, aí. Mas isso mostra para nós que uh, quando nós, nós mesmos nós temos um julgamento, na maioria das vezes, mais ameno, nos julgamos bem, bom, e com muita misericórdia para conosco mesmo. Ou então caímos para a autocomiseração, que daí eu nada posso, eu nada gasto, não servo para nada, daí é o extremo. né? Mas o equilíbrio de eu olhar e saber que não sou perfeito e tenho meus defeitos, e que dependo de Deus, ele só chega na nossa vida quando nós nos entregamos mesmo. Para Deus, para Jesus. E reconhecemos a natureza que eu não posso confiar em mim, eu preciso depender dele. E quando eu deposito a confiança em mim, eu me ponho em risco. Porque Jesus não se deixava confiar dos discípulos e os amava a todos. E investiu em todos. E andava com eles. Mas porque ele conhecia a natureza. E quando Pedro que achou que não, eu sou melhor, eu sou bom, Jesus, eu morro por ti. Jesus tentou alertar Pedro, Pedro. Não, Senhor, eu te garanto que eu morro por ti. Daí Jesus, tentou tá, Pedro. Hoje, ah, ele teve que mostrar para Pedro a natureza dele. Precisou mostrar para que Pedro não voltasse a confiar em si mesmo. E eu sempre digo que quando nós caminhamos com Jesus, o maior inimigo das nossas almas, da nossa caminhada, são os mesmos. Não é o diabo. Porque ele já foi vencido. Ele já está derrotado. E ele só tem poder se eu dou poder a ele. Senão ele não tem. E mesmo eu dando poder, o poder dele é limitado porque Deus o limita. Por amor a nós. Mas... A forma como eu vejo a fé, como eu vejo a caminhada e como eu espero de Deus é o meu limitador de vitória ou não. Ontem ainda nós ontem nós estávamos compartilhando com um casal de irmãos sobre o que é a caminhada. Né? E quanto nós estamos há 16 anos, eu estou e meu marido há 16 anos com Jesus. Nesses 16 anos... Eu descobri tanto de Deus, de Cristo. Mas quando eu olho para o início da caminhada, eu vejo que eu era pensando que já sabia e que agora então eu podia anunciar Jesus. Com todo o conhecimento. Uma coisa é nós levarmos Jesus, falarmos da salvação. Outra coisa é eu querer dizer para a pessoa como Deus é. E querer desvendar Deus e seus mistérios Porque Deus, ele se deixa ser achado de nós, né? E é numa caminhada diária. Não é porque eu cheguei e agora eu tenho uh, conhecimento da palavra, eu ando né, na fé que eu conheço Deus. Não, conhecendo ele, eu vou partilhando de Deus na minha vida. E em cada área da minha vida eu vou conhecendo. E ali ele vai me ensinando por isso que a caminhada não é estática, por isso que nós passamos por tribulações, por apertos, e Jesus disse que isso ia acontecer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse, né? eu venci o mundo. Então, com ele, nós vamos vencer. Mas com ele, as palavras dele precisam estar em nós, nós precisamos permanecer na palavra dele, naquilo que ele nos mostra, que ele nos ensina ele vai ministrando ao nosso coração. E a maior dificuldade nessa caminhada é eu chegar com os meus problemas, com as minhas dificuldades, para ele, expor para ele e querer receber dele a direção, o remédio. Nós já chegamos para ele dizendo que doença temos, qual é o melhor tratamento, e o que nós esperávamos, assim que fosse, né? Tipo, não me interna. Ó, oh, doutor, não me interna, porque eu não gosto de hospital. Dá um tratamento de choque rapidinho. Cápsulas que sejam fáceis, de engolir. Né? É líquido que não seja amargoso. E injeção que não doa. Né? É bem assim que a gente quer. Aí Jesus dá um remédio amargoso, uma cápsula bem grande. São os que a gente conhece aí pelo mundo... Afora né, o ditado do mundo, um sapo, bem é grande para engolir. E a injeção na bunda que dá para ficar dois três dias tendo que sentar de lado. Né? Ah, mas essa não precisava, se for no braço, então nem erga o braço, chega a perder o movimento deduído. Daí a gente começa a murmurar, mas não era isso que eu vim buscar, Senhor, não era isso que eu queria. Mas era esse o remédio que podia te curar, que pode te curar. Aí a gente sai daquela enfermidade e entra numa outra, que é da murmuração. E essa é uma que entra em várias áreas da nossa vida. Esse se camufla. E se você pegar o teu dia, da hora que tu acorda, a hora que tu vai dormir, e observar tudo o que você falou, com quem você falou, Hora, isso é bom de fazer antes de dormir, sabe? Na hora que a gente vai orar, antes de pôr o, o, a cabeça no travesseiro, é muito bom da gente pedir para o Espírito Santo, Espírito Santo, traz para mim agora o que eu tenho que confessar de pecados. Traz a memória o que eu preciso levar em oração. Aí o Espírito Santo começa a se trazer da hora que tu abriu o olho, até aquele momento. Aí tu vê o quanto tu murmurou, um dia porque está quente, um dia porque choveu, outro porque não chove. Né? Um dia porque a comida estava boa, ou tu comeu, né? Ai, mas comi demais. No outro dia não deu tempo de comer. Mas filha, ontem tu comeu demais. Hoje eu apressei teu dia não dá tempo. Tá ruim também. Filha, ontem você disse que não gosta de chuva. É, pois é, mas tá muito forte sol hoje, senhor. Eu já vi assim, ó, pegando elevador com meus vizinhos no prédio. Eu disse, Ai, senhor, não dá para voltar a fita? Porque eu, eu só vi eles hoje, fazia uma semana, que não né, coisa ruim da minha boca. Porque aí tu chega no elevador, oi, oi, tudo bem? Daí um diz, ah, não, está frio. É, é verdade, está muito frio. Ou está muito quente. Ah, é, é verdade, está muito quente. Está é, chovendo, é. vê essa chuva inesperada. aí depois tu diz, como é que eu recolho aquilo que eu li? Eu não mostrei Jesus para ele, e agora eu não sei nem quando eu vou ver de novo. Ele pouco me vê, quando me vê, só vê esse morto andando junto. O velho homem, aquela velha expressão, aquela velha criatura, que Jesus disse que tem que morrer em nós para que a novidade de vida cresça, pareça e resplandeça. É, outra coisa que é bem, assim, pergunta pergunta para o teu cônjuge, pergunta para os teus filhos. Como é que você me vê no dia a dia? Não como eu sou mãe. Dificilmente o filho vai dizer que a gente é uma mãe perversa, Ou a não ser que estejamos passando por alguma tribulação muito grande dentro de casa e que a coisa está pesada lá, daí eles reclamam bastante. Mas se não, eles vão ah, tu tem teus momentos chatos, mas tu é uma pessoa legal. Então... Mas pergunta agora como pessoa. Como é que tu me vê como pessoa no meu dia a dia? Aí eles vão começar a falar umas coisas assim que eles observam na gente. Tanto o cônjuge quanto os filhos. A gente fica assim, não sou eu, ele não está falando em mim. Não pode ser. Eu não me vejo assim. Mas o outro está te vendo assim. É isso que tu está refletindo para o outro. Aí quando o Senhor bota o espelho, na galeria de arte na nossa frente e a gente olha e volta a moldura que está no meio dela a gente diz, nossa, esse cara não merecia estar aqui, muito carrancudo tem uma cara de mal ele dizia assim tem uma cara de mal mal humorado e às vezes a gente está assim por um probleminha, por uma situação porque a gente não quer se abrir não quer chorar Daí a gente fica aguardando, daí fica amargurando, daí fica pesando e aquilo vai somando na nossa caminhada, na nossa vida. E quando Jesus fala lá em Mateus, vamos abrir Mateus agora. Mateus 11. Mateus 11, 28. Vamos orar a ler? 28 e 29, até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou um manso de coração, e achareis descanso para a vossa alma porque meu jugo é suave e é meu fardo é leve. Por muito tempo eu achava que essa palavra que era pro ímpio, assim, daí quando ele vinha para Jesus, ele já tinha tomado desse fardo. Então, quando eu lia e meditava nessa palavra, eu achava assim, bah, que aquela pessoa tá naquele estado porque ela não foi a Jesus ainda. Não, não se entregou para Jesus. Essa palavra é para ela, mas é para nós todos os dias quando nós estamos angustiados, cansados, é, quando nós percebemos que dos nossos lábios estão saindo murmurações, que o meditar do nosso coração está triste, não está engrandecendo Deus. A gente observa o nosso coração e vê que ele está meditando nos problemas, nas tristezas, nas dificuldades, nas situações da vida. E aí dá umas questionadas, assim, né? O coração questiona Deus, leva para Deus, assim. Olha vale aí, Deus. Olha vale aí, Senhor. Não é meu pai? É porque nós não estamos indo a Jesus. Levando o nosso fardo e o nosso jugo. Lendo de Jesus. Quando o exemplo do autor ali que falou das roupas, né? Ele diz que, é, que aquela, aqueles trapos, aquelas roupas que a pessoa vestia, que é, oprimiam ela e traziam ela numa exposição. Ela devia trocar por, por um armário, né, um guarda-roupa, por roupas de esperança, de alegria. Daí nós vamos lá meditar no Salmo 119, que, no Salmo 19, que diz que o meditar do meu coração, o falar da minha boca, né? E eu meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Tem vezes no dia que eu levo assim, quando tu está com um dia muito atribulado, muita coisa, ou enfrentando algum problema, ou o problema dos outros que tu está ali tentando ajudar. De olha assim, ah, né? daqui a pouco sai uma coisa dos nossos lábios que eu não faria, não falaria diante do Senhor. Não falaria na presença do Deus Altíssimo, não falaria na face de Cristo. Eu ia chorar diante de Deus, diante de Cristo, mas não ia falar aquelas palavras, porque são desrespeitosas à pessoa dele, ao poder dele, à autoridade dele. Então, quando nós falamos, onde é que nós andávamos? O que nós dissemos? Nós não estávamos vendo Deus ali, Cristo ali. E quando Cristo nos chamou para conhecê-lo, ele disse que, quer, que, quer, que é para nós andarmos na presença dele, que é para nós estarmos ligados nele. Não tem como eu me separar mais de Jesus, mas a amargura, a tristeza, a rejeição, o pecado nos separa da graça de Deus. Eu não percebo Deus. E aí nós falamos coisas insensatas, pensamos coisas insensatas, começamos a agir por nós mesmos. E do que eu estava meditando aqui, tem umas, umas frases até que eu marquei que eu quero compartilhar com as irmãs, que me chamou muita atenção a forma como o autor coloca esse problema da parede essa parede cega, ela não diz que seja uma rejeição, mas é onde eu não consigo enxergar o meu problema, mas eu enxergo o problema de todo mundo. E quando eu estou com problemas, com dificuldades, há a tendência de culpar o, outro. o problema é o meu trabalho, o meu chefe, a cidade, o país, o governo, o meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe. Aí é quando nós estamos com uma parede cega na nossa frente, nós não conseguimos ver o problema. E aí buscamos ele fora. Então ele fala aqui que a primeira coisa para nós sermos, para essa, essa cegueira cair da nossa vida, é eu querer trabalhar com a verdade. Mas se eu não conheço a verdade. Então eu preciso levar a minha dor, eu preciso levar a minha angústia, eu preciso levar a minha dificuldade até a presença de Deus, através do Espírito Santo. Eu preciso pedir para o Espírito Santo iluminar os meus olhos e me mostrar onde é que eu estou com dificuldade e aonde eu estou patinando, Onde está na minha vida, essa parede cega, Onde eu não estou conseguindo enxergar E podem ser muitas áreas, podem ser várias coisas na nossa vida, mas sempre tem uma, que é o primeiro nó. E nós temos que começar a desatar o nó. Então, em oração, a não vai jogar uma enxurrada de informação sobre nós que nós não vamos conseguir dar conta. Não, ele vai nos mostrando. Mas ele vê no nosso coração o desejo de enxergar a verdade para mudar, para andar na verdade, para mudar. Então por isso que a verdade nos liberta. que Jesus me mostre, eu preciso reconhecer aquilo. Veja como a verdade ela é em mim, não no outro. Porque às vezes a gente enxerga um problema no outro e toma aquilo para ser a justificativa do nosso problema. Principalmente quando falo pessoas afins, pessoas que convivem, das quais nós é, dependemos na convivência. Filhos, pais, maridos, esposas, os mais perto, chefes do né, trabalho, os mais perto de nós. Eu preciso identificar aquele problema que eu estou vivendo lá, em mim, que atrai esse problema. E antes de eu querer libertar o outro, eu preciso buscar a minha libertação. Por isso que Jesus disse, é, os fariseus diziam assim: O médico, porque tu não cura a ti mesmo? Mal sabiam é eles, né, que Jesus, na enfermidade que ele estava sofrendo na cruz, ele estava oportunizando a nossa cura. Ele não era enfermo, mas ele levou toda aquela enfermidade, ele levou todos os nossos pecados, ele levou sobre ele tudo aquilo que nos afligia. Aí os, os que estavam, os ignorantes, né, no entendimento, que estavam na frente, os fariseus, os saduceus, disseram, mas que não desce dessa cruz, curou a tantos? Ressuscitou a tantos? Porque não desce aí. E tu não te cura a ti mesmo, médico? Ele está curando ali, nos curando, nele. Então veja que para nós sermos libertos, sermos curados e a verdade triunfar na nossa vida, ela precisa encontrar em nós o espaço para ela. Não é o querer empurrar na vida do outro. A minha fé e a minha observância nas coisas do Senhor, ela tem que ser primeiro na minha vida. A exigência tem que ser para mim. É, eu preciso entender essa verdade na minha vida e aí ela vai refletir. E o outro vai olhar e vai dizer, nossa, mas ela está melhor, como ela está melhor, como ela mudou. O que é isso? Aí você vai poder falar da verdade que te curou te libertou, do remédio que tu tomou, do médico aonde tu foste, né? E o que Jesus fez. Então, primeiro, nós precisamos nos deparar com a verdade e aceitar a verdade. Eu tenho que estar ciente disso. E quem nos ilumina é o Espírito Santo. Quando nós estivermos passando por uma dificuldade, eu preciso perguntar Senhor, o que tu queres me ensinar? E não, filhos que estão sendo repreendidos pelo pai, ou educados pelo pai? Por quê? Né? Porque eu, Senhor, o que, que eu fiz? Filho, se eu for dizer tudo o que tu fez, aí eu tenho que te internar num hospital contra a depressão. Não, vamos por partes. Pergunta o que que eu quero te ensinar. O que, que eu quero te transformar com esse operar. Então. O autor diz aqui, ó, em algum grau, todos temos pontos cegos na vida que nos impede de perceber a verdade com clareza. E Deus vai mostrar área por área. Porque a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento não consegue entender um todo. Ele vai entendendo por partes. E aí a gente vai trabalhar naquela área que Deus nos mostrou. E ali Jesus vai nos vencer. Aí ele nos mostra que quando eu tomo uma atitude diante de uma dificuldade uma atitude que eu quis o que eu acho melhor para mim o que eu acho, eu vou resolver isso desta forma eu posso causar outros problemas, mas não resolver aquilo ele fala ele, fala, ele dá uma dica aqui que nós precisamos buscar, ouvir conselhos pessoas que nos auxiliem a encontrar essa verdade e aí nós temos é, os irmãos mais velhos né? na, na, na congregação na igreja nós temos... mas veja, irmãos é uma ajuda quem te mostra a verdade não é o irmão e quando você vai atrás de pessoas eu falo isso porque eu já fiz no início da caminhada eu vi alguma dificuldade eu corria no pastor, corria nesse, corria naquele para que ele me dissesse. E isso não acontece. Porque Deus não expõe a tua vida assim para o outro. Mesmo ele sendo teu pastor, mesmo ele sendo teu conselheiro. Tu leva coisas para ele, na terapia. Mas Deus não vai ficar expondo coisas da tua vida para o teu irmão. Veja bem, se tu chegar para o teu filho, um filho teu, um filho mais velho, vamos botar nessa ordem que fica né, ainda mais. Fácil de a gente praticar. Chega para o filho mais velho e conta para o filho mais velho um problema que você está tendo com o filho mais novo. Quando o filho mais novo souber que tua esposa, ele, ele não vai gostar. Ou, ou menos amado. Né? Porque tu preteriu o outro, porque tu foi falar dele, dos problemas dele, tu é mãe, ou pai dele, né? nós, no caso, aqui mãe. Aí vai, não, mas a mãe... Porque que tu foi contar isso? Deus. Deus só vai falar uma coisa para o teu irmão mais velho ou mais novo que ele já tenha falado contigo, que ele já tenha até demonstrado e que tu estejas dura para ouvir. Aí ele vai usar, vai pagar ajuda aqui, ajuda ali, a mão dele estendida na terra. Aí o teu irmão, o, pastor, o teu chefe, uma criança... Vocês nunca foram chamados a atenção por uma criança? E que quando tu vê ali que a criança está certa e tu está errado, E aí tu fica, ai, meu Deus. Ela viu, ela viu. O Espírito Santo mostrou. Deus vai daí ele já usou de outras formas, não conseguiu usar uma criança. Quem sabe assim eu te constrange. Você saber que aí é eu vou falando contigo. Porque o outro você achou que foi o fulano que falou para o Beltrano e o Ciclano e daí... Então, assim, o que é que é falar para a criança, né? A criança está atenta ou querendo ouvir? Ela chega a vê o lance te fala, mas te fala com uma propriedade que tu sabe que não veio da carne, não veio de baixo, veio de cima, veio do alto. E isso são as formas que Deus usa para nos alertar. Mas Deus quer que nós levemos todas as coisas da nossa vida todos os dias à presença dEle. No curto tempo do trabalhar de Deus na Terra acelerar a obra dEle em nós, é quando nós levamos em oração as nossas dificuldades como pessoa, como no temperamento, no entendimento, na revelação, na fé. Irmãos, quando nós caminhamos com Jesus, tem momentos que tu mais incrédulo do que o que chegou agora. Estou mais fria na fé do que aquele ali que nem conhece metade do que eu, falo, do que eu conheço da palavra de Jesus. Isso acontece. Aconteceu na minha caminhada. Acontece na nossa caminhada. E por que será que acontece isso? Ah, Deus não me ama mais, ou sei lá, é, errei muito na caminhada, então agora Deus passou outros na minha frente. Não. Eu não tenho buscado saber de Deus. Eu não tenho confessado para Deus que a minha fé está que o meu amor pela obra, por ele, pelo plano dele na minha vida, está esfriando. Só que Deus está vendo. Aí Deus deixa enfermar mais, até o ponto que quando tu escuta o irmão tem tá depressão. Ágios de depressão é uma coisa. Tem dias que a gente está depressivo. que a, a, a, O peso está sobre nós de uma forma que tu fica depressivo, deprimido. Mas aí tu vai em oração, leva tudo aquilo que tu está sentindo para o Senhor, e o Espírito Santo tira, e tu sai dali revigorado. Olha, olha para aquele sentimento que teve dentro de ti antes, o pensamento que passou, de nossa, isso não era, não era nem meu, isso era do próprio diabo, ele já estava falando, semeando, plantando, arando, virando a terra, adubando, regando, e eu estava deixando, e estava dizendo, é, é verdade, Aí, tu, né, tu vai na presença do Senhor, tu é liberto daquilo. Mas a gente não vai. A gente acha que é pesaroso. Não, mas é que assim, ó, é que eu já estou pensando isso, eu já estou sentindo isso, não. Deus vai ver, pior ainda vai ficar. Não, não, não, não, não. Aí, às vezes, vai num, às vezes, vai no outro. graça se fechar e se isolar. Nós já vimos aqui né, a parede do isolamento. E a pessoa se fecha e não conta para ninguém. E aí, ela está passando um turbilhão de coisas na vida dela ou outro não tem como saber para ajudar mas Deus está sabendo está vendo, o Espírito Santo está vendo não vamos a Cristo, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, Encontrareis descanso para a vossa alma e aí nós estamos no Senhor, cansados exauridos, fazendo muitas coisas que a que a alma fugaz, ela entende, não, se eu fizer isso, eu vou agradar a Deus. E Deus não se agrada de obras e sacrifícios, Deus se agrada de um coração contrito, que se dobre a Ele, de um espírito ensinável, e que queira o falar do Senhor, muitas vezes nós não oramos porque nós não queremos ouvir a verdade do Senhor, que eu tenho que mudar, ou eu tenho que mudar esse meu proceder. Fé, entregar, porque não é por vista, né? nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelas promessas de Deus, isso é fé, é o que Deus já me falou, que Deus já me prometeu, o que está na promessa da palavra dEle, não pelo que eu vejo. Se nós formos viver por fé, nós, é, vamos colocar um exemplo natural aqui que todo mundo né, viu aqui, todos os brasileiros viram. Há dois anos atrás, não tinha a menor chance do atual presidente ser presidente. Vocês concordam? Era um ilustre desconhecido. Não tinha partido e nem aliado. No entanto, hoje ele é o presidente. E nós vimos que foi Deus que pôs lá. E a igreja se levantou perto né, das eleições ali, e orou, e se posicionou, e clamou, e Deus operou. O verdadeiro milagre. Nós estamos vendo as dificuldades se apresentarem, e a igreja já... Não, o presidente já está lá. Não precisa mais orar. Não precisa, sim. Porque o governo de Jesus precisa ser estabelecido nessa nação. E ele levantou um servo para pôr lá, mas o governo de Jesus ainda não está. O governo de Jesus está estabelecido, precisa sair o que está. Né? Que é todo um meio de corrupção, que a gente está vendo a dificuldade do presidente governar, porque Porque tem um sistema corrupto. E esse sistema corrupto precisa cair. Mas nós é, recebemos logo uma coisa que Deus fez, damos aqui uma e Deus quando Ele falou da migalha para a mulher, a Cananeia, Ele falou para ela se humilhar. Nós quando Jesus colocou o atual presidente lá, é, foi a nossa nós precisamos nos humilhar. A Igreja precisa junto de, um de amor para ganhar. Mas a mulher, a Cananeia, ganhou não só as migalhas, ela ganhou a salvação. Tudo que ela foi pedir a Jesus, ela alcançou. Que era a cura da filha dela, né, da alma. Continuar nessa busca o Senhor até alcançarmos tudo do que precisamos. E tudo do que precisamos está lá, está em Cristo. Não está no método, não está nas, no ser bom, não está nas, no quanto eu me esforço na obra. Está em que eu reconheço. A deidade dele na minha vida e busco essa deidade. Quanto eu me entrego. Quando nós estávamos compartilhando com esse casal, sobre, estávamos eu e meu marido, Celso, compartilhando sobre o que Deus fez no início da nossa caminhada e o que, falando com nós hoje, quanto, quanto ignorância havia na nossa forma de pensar e de enxergar das coisas de Deus e era um absolutismo humano da mente humana, que enquadrava Deus, se limitava a Deus, e já dava, eu já entendi, então eu já, o outro, o outro e dizer para o outro, onde é que eu outro está errando. que às vezes tu chega, houve um problema de alguém, daí tu já, ah, isso é a tal área. E às vezes aquilo ali é só para, A maioria das vezes, é para a pessoa buscar, é um, é, Deus sabe aonde nos tocar, para, para eu buscá-lo. Então acordada aquele sono da alma, né? E nessa caminhada com Cristo, vocês vão ver, vocês vão se olhar para vocês mesmas daqui um ano, daqui dois e vão ver o quanto evoluiu. E aquilo foi Deus que fez, não é? Porque tu é inteligente ou porque você buscou conhecer isto ou aquilo? É porque você se abriu para Deus te ensinar. E nós aprendemos muito. O difícil é chegarmos ao conhecimento. Jesus fala das mulheres carregadinhas de pecado, né? ele está falando que elas aprendem sempre sem nunca chegar ao conhecimento. Porque aprender, nós aprendemos. Nós vemos na ministração, nós vemos no estudo, nós buscamos em casa, nós lemos. Mas chegar ao conhecimento é diferente. Fiz muito esse para conhecer o básico de Deus como sabia nada. E o que me despertava naqueles ensinos não era o conhecimento do ensino, era o que, que aquela irmã que estava ministrando ali na frente tinha alcançado, o que ela tinha visto, porque ela passava para mim o que ela tinha visto lá na presença do Senhor. E daí tu começa a ter consciência que ela não consegue passar tudo porque a nossa mente não consegue passar tudo. As nossas palavras, a língua que nós falamos não consegue passar tudo de Deus. Você vai meditar na palavra e ver como Deus abre ela. Se tu meditar hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui um mês de novo e daqui um ano tu vai olhar para ela e vai dizer: "Nossa, mas nós ouvimos o pastor Mike aqui falar, mas tava isso aí escrito aí antes porque são fortalezas que vão caindo, são entendimentos que vão vindo. Nós precisamos ler, é um, é um, nós precisamos conhecer as letras, depois nós precisamos juntar elas, que no Rio Grande fala coerá, né? nós precisamos juntar elas, depois nós precisamos conhecer o som das duas juntas, depois a palavra, até que nós começamos a ler a frase, né? e aí depois tu vai conhecer as regras, vai ler, vai compor, vai fazer, vai escrever, até que tu vai chegar lá na quarta, quinta série, começando com regras assim que tu diz, nossa, que não tem mais fim. Tá lá no sétimo ano, oitavo ano, primeiro ano, segundo grau, aprendendo regras. Não sabe falar e escrever completamente. Aí tu vai fazer uma faculdade só sobre a tua língua. Tu termina ela, tu descobre que tu ainda não sabe que tu é menos ignorante que a maioria, mas tu ainda é quase ou semi analfabeto na tua língua. Eu escutei um testemunho do irmão contando que uh, um americano que veio, né, que, que mora aqui, que estuda aqui, numa palestra que ele estava dando, ele não contou logo de início que ele era, que ele falava português, que ele tinha e aí, nos intervalos da aula dele, ele ficava por ali ouvindo as conversinhas entre os brasileiros. E eu via o que eles conversavam e até o que ele falavam na aula dele. estavam gostando ou não, então tudo ele ouvia. Nem sabia que ele falava português. Chegou no final, então, eu aula de português. Eu vim para cá, no início eu, eu dava aula de inglês, mas eu vi que eu tive muita dificuldade em falar com os iniciantes na língua porque eles não conseguiam me fazer saber o que, que eles não estavam entendendo, e aí eu precisei estudar, e aí ele estudou esse e saber. E eu observo que vocês empregam muito mal os verbos, falam mal a língua. Vocês não têm vontade de falar corretamente a língua de vocês? Por que que vocês abreviam, cortam? E porque ele que era estrangeiro falava sem sotaque já? E, e falava sem usar gíria, sem comer palavras, empregando os verbos, colocando os s's nos finais das palavras, coisas que a gente não faz, porque está todo mundo me entendendo. E daí eu já preciso dobrar melhor, prestar atenção no que digo para identificar o erro e a gíria. Daí eu estava ouvindo essa, essa pessoa contar desse americano e comecei a perceber, nossa... Nós não queremos nos esforçar para falar bem a nossa língua. Isso mostra que nós não queremos nos esforçar para ter a expressão de Deus em nós. Nós queremos sempre o caminho mais curto, mais fácil. Né? O outro busca lá me passa. Que daí eu vou conhecer. Tá, mas o conhecimento é um. Quando eu vou para a presença do Senhor, Dele e então, aí nós conhecemos por experiência. Então, nós vamos saber falar daquilo e fazer é, afirmações asseveradas, que tem uma parte que Paulo fala ali, que eles faziam asseveradas afirmações de assunto que eles entendiam. Mas o verdadeiro conhecimento vem do Senhor, quando nós vamos na presença dEle com os nossos problemas, as nossas dificuldades. E o nosso tempo aqui, a nossa vida aqui, ela muda e toma uma outra proporção. Deus é gigante, o né? diabo diminui na nossa vida como ele verdadeiramente é menor. À medida que eu vou entregando esse coração, essa, é as minhas dificuldades e o meu viver e o meu dia a dia. E vou ente buscando entender de Deus qual o teu propósito para mim aqui na Terra. porque não é só congregarmos, não é só a gente ouvir a palavra dele, vivermos em irmandade. Nós temos um objetivo, a nossa vida ela tem um propósito divino dia a dia para chegar no fim e nós termos cumprido aquilo que foi sobre nós. E às vezes nós não conseguimos é, aumentar isso em nós porque esperamos algo natural de Deus. E algo que Deus vai forjar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas... Eu preciso ir. Eu preciso... Deus fala comigo e me mostra o que, que é. O que é a mais que o Senhor quer comigo? Uh, esses dias eu ouvi uma irmã falando assim, ah, é que... Ai, tem umas coisas aí que andaram me falando que é pura fofoca. Do meio dos jovens ali, estava uma fofoca estabelecida. Eu ouvi aquilo dizendo. Por que tu acha que é fofoca? Por que tu acha que não é isso? Não, porque não é. Porque eu fui ver, fui em cima, fui descobrir, não é. As pessoas começaram a achar e começaram a espalhar. Ah, tá. Foca. Porque tem tempo demais entre eu e o outro e tempo de menos entre eu e Deus. E a alma, ela quer se expressar, né? ela vê, ela julga, ela fala. E aí, nas muitas palavras, nós tropeçamos. Mas quando nós vamos para a presença de Deus, tudo aquilo que está inquietando a gente, Deus fala, ilumina e tira o que é engano. E te mostra o que só deve ficar, só o que deve ficar. Esse é meu, isso não é. Esse eu vou desenvolver em ti, isso eu não Nós estamos, não vai ter fofoca. Não vamos perder tempo com essas coisas. Não vamos ter tempo para essas coisas. Então aqui tem mais uma frase que eu queria ler antes de terminarmos. Passamos a conhecer a verdade somente quando a verdade se torna em nós e nos liberta. E nós só vamos poder conhecer essa verdade se eu busco ela. E não só de ouvir falar. Por isso que Deus provou tanto... Jó, né? E Jó diz: ah, Senhor, agora eu te conheço, não de ouvir, mas de andar contigo. Vá, em versículo 29. Nesse salmo, eu deixo para as irmãs orarem, meditarem, pegar esse salmo um pedacinho por dia, assim, e fazer uma, uma meditação. Vocês vão perceber que com vocês. Mas se nós pegarmos um pedacinho, assim, uns 5 a 8, 10 versículos naquele dia, comecem a meditar, vocês vão ver o quanto a alma vai ser curada, Deus vai mostrar, vocês me o que eu vou dirigir. Mas eu vou ler só esse 29 com as irmãs. Vamos lá ler? Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Ele é a verdade. O caminho da falsidade é tudo aquilo que nós entendemos conhecemos, aprendemos que não vem do trono de Deus às vezes a gente acha que o caminho da falsidade é falso, né? que mente não é só isso, o entendimento uma compreensão para nós sairmos do caminho do engano, sairmos do caminho da falsidade e isso nós vamos alcançar no altar do Senhor eu e ele, tu e ele na presença do Senhor o Espírito Santo vai nos guiar Vai nos instruir, vai nos iluminar. E aí as circunstâncias têm devidas. E não mais aquele gigante que se fazia presente e que nos desvirtuava da verdade do Senhor. Amém? Creio que era isso. Ah, eu quero ainda orar. mostrou algumas coisas na minha vida que estavam cegas. E tem muitas ainda que eu creio que Ele vai mostrar. Então eu vou orar para que Ele nos abra mais e mais desse entendimento. Os irmãos querem se pôr em pé, por favor? Eu peço, Senhor, que todo o convencimento que o Senhor operou na minha vida, que o Senhor operou na vida de cada uma aqui presente, aquilo que o Senhor falou no íntimo de cada uma, de suas experiências, suas dificuldades, do Teu falar, Senhor, que o Senhor faça descer o nosso e aceitar a tua palavra, Senhor, aquilo que tu tens nos mostrado. E que nos sujeitemos a ti, nos dobremos a ti para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberte, para que o Senhor nos transforme. Primeiro, Pai, nós sabemos que precisamos reconhecer a nossa falha, a nossa falta. E isso vai acontecer quando a tua presença pedindo, Senhor, me mostra onde estou sem visão, aonde estou cega. Eu não quero mais ser cego. Porque muitas vezes nós temos a visão, as pessoas não recebem o nosso viver. Mas queremos pregar para o outro, levar para o outro, instruir o outro, mostrar para o outro o erro dele. Mas não vemos os nossos próprios erros. Queremos tirar o cisco do olho do outro quando estamos com uma trave no nosso. Senhor, nós hoje queremos te pedir perdão por isso. Por toda vez, Senhor, que nós usamos da tua palavra como lança. Por toda vez que nós quisemos, Senhor, levar a visão, levar o entendimento, levar a verdade sem e queremos abrir o nosso coração, Senhor, para que o Senhor opere isso em nós, nos levando a aceitar a Tua verdade, a receber a Tua verdade em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração, a nos apegarmos à Tua verdade como... Por isso os pés não nos falaram em tempo algum, porque ele se apegou a Ti, ele se apegou ao Teu falar, ele se agarrou à Tua verdade. Nós queremos hoje, Senhor, nos agarrar à Tua verdade. Fala conosco, Senhor, e nos instrui, que quando nós formos em oração na Tua presença, não venhamos a sair de lá sem Tua verdade, e que a Tua verdade nos convença, nos constranja, nos leve ao arrependimento, para que nos, nós amemos a Tua verdade, como queremos amar a Cristo, porque Cristo é a verdade, tudo que vem dEle precisa estar em nós, queremos amar a ti verdadeiramente, amando o que vem de ti, amando o teu falar, amando Senhor, as tuas palavras que são espírito e vida e vivendo por elas, comendo de ti para viver por ti Senhor opera esse milagre nas nossas vidas nos cura Senhor, de tudo aquilo que era regra, que era meta ainda, e que nos fazia sobermos, altivos, arrogantes blasfemos maldizentes, que fazia com que nós diminuíssemos Senhor a grandeza do Teu nome. Mas queremos sim, Senhor, amar a Tua verdade e recebê-la no nosso coração para Ti em nós. Porque o Teu nome é santo, todo tempo, em todo lugar. Mas queremos que o Senhor santifique o Teu nome em nós. Queremos, Senhor, que Tu reine nas nossas emoções, na nossa mente, nas nossas vontades, na nossa casa. Que o Senhor tire esse jugo, esse fardo que está sobre nós, da tristeza, da amargura, da dor da dificuldade que olhamos para as nossas dificuldades familiares para a nossa dificuldade no nosso lar para as nossas incapacidades como pessoa, as nossas limitações como pessoa e não gostamos delas, Pai porque queríamos ser mais ou melhor até onde ajudaste e até onde vamos é tu que vai conosco não iremos lá alugar alguns sozinhos ó oh, Deus, convence no Senhor Opera e se transformar no nosso coração. Queremos sim a Tua verdade reinando em nós. Queremos sim sermos ensináveis pelo Teu Santo Espírito para refletir, não mais aquela imagem carrancuda, não mais aquele mal-humorado, não mais aquele feio que nós quando vemos num espelho do outro, nós dizemos Ele não merecia estar aqui, mas queremos ver Cristo que te ama e ama tudo que é teu, nós queremos amar uns aos outros, queremos amar a tua igreja, os nossos irmãos, nosso lar, nossos filhos, pais, marido, esposa, queremos amar como tu amas, nós merecemos, mas tu nos dá por amor e misericórdia, não porque mereçamos e quando não temos é porque estamos pedindo mal, Ó oh Deus, revela, Senhor, essa verdade em nós e cura, nos transforma, nos para que nos abra a, a verdade do engano, das meias verdades, da instrução das trevas e leva-nos para a instrução do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as irmãs. Irmã Andréia.